Eu digo aqui que o MMA é o esporte mais ingrato que existe Olha só o que aconteceu ontem com o André Muniz, o Sergipano de Minas Gerais Ele vinha de nove vitórias seguidas, estava invicto no UFC Finalizou ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldo Jacaré Dominou o Uraya Hall e se estabeleceu como o décimo primeiro do ranking Só que aí, quando todo mundo esperava que ele fosse entrar no top 10, talvez até o top 5 o Sergipano topou uma luta contra o Brandon Allen, desranqueado. Clássico caso de alto risco, baixa recompensa. E nem dá pra julgar, porque ele... Pra quem tá na sua frente no ranking, é o mesmo caso de alto risco, baixa recompensa. E a gente não sabe como foram as negociações. Pode ser o caso do matchmaker não ter arranjado nada melhor. E a forma como o cara sustenta a família é com a bolsa da luta. Não dava pra esperar mais. Sem contar que o Allen também é da luta agarrada. Na teoria, o jogo casaria. Ele tem envergadura inferior. Tanto que entrou pro Fight Night de ontem como zebra na proporção de 3 pra 1 Quase 3 pra 1 Só que deu ruim Eu até marquei o primeiro round pro Sergipano Foi 100% de trocação mas o brasileiro canhoto conectou e variou mais. Chutou bastante, botou uns golpes duros ali. Um jurado até concordou comigo, mas os outros dois deram pro americano. Mas isso não importa muito, porque a partir do segundo round, Allen tomou completamente controle da luta. Conectou mais golpes, inverteu uma queda, bateu por cima e até a guarda passou. E ele que falava, insistia que era o melhor jiu-jitsu da categoria e não seja pano. No terceiro fez barba, cabelo e bigode. Catou um chute, cravou o brasileiro no chão... Já caindo de guarda passada, o Pano tentou levantar, porque se ficasse ali, perderia por ponto de qualquer maneira. Além, montou, encaixou o Katagatame. Muniz, para sobreviver, deu as costas, mas acabou finalizado no Mataleão. Uma pena enorme, porque agora o brasileiro vai despencar ou até sair do ranking. Já para o americano de apenas 27 anos, um futuro brilhante no peso médio, né? Vai entrar no ranking na atualização da próxima terça-feira e já até desafiou o Chris Curtis e o Sean Strickland. Coisas do MMA, noite ruim pro Sergi Pano, que tava tão perto e agora vai ter que se reerguer. Tudo de novo. Infelizmente, não casou para ele o jogo. Quem salvou o pescoço na mesma noite foi o Augusto Sakai, que vem de quatro derrotas por nocautes, mas bateu o americano de ontem o mês na decisão e, né, já estava fora do ranking, mas pelo menos agora pode respirar. Mas quero mesmo destacar o retorno da Tatiana Soares, que em 2018 amassou a Alexa Grasso, que vai disputar o cinturão até, até 57 quilos no próximo sábado com a Valentina Tchevichenko e nocauteou a Carla Esparza, duas vezes campeã do peso palha. Na época, lembro bem que todo mundo achava que a Tatiana com o cinturão era só uma questão de tempo e formalidade. Ela que já foi a wrestler número um dos Estados Unidos até 55 quilos e só não esteve nos Jogos Olímpicos de 2012 por causa de uma lesão no pescoço. O problema é que esse mesmo pescoço voltou a incomodar bastante e ela precisou de cirurgia. Quando voltou disso, rompeu todos os ligamentos do joelho. No total, quase três anos e meio de inatividade. Como sempre foi uma atleta de elite e ainda tem 32 anos, foi possível retornar mas muito se questionava sobre sua situação física, porque três anos e meio de natividade enferruja, não tem jeito. Tatiana ainda voltaria na categoria de cima, até 57 quilos contra a Montana De La Rosa, e quando ela estava parada fez um total de nove lutas. Ainda assim, tanto tempo depois, a gente relembrou, porque sempre houve um caminhão de hype cercando essa menina. Queda no primeiro minuto, pressão constante, força não para. Ela Rosa, que é a faixa marrom de jiu-jitsu, assim como a própria Tatiana, sobreviveu bem no primeiro round. Caiu, levantou, saiu do perigo, só que aí é aquele lance da água mole em pedra dura, né? A competição de fôlego que os wrestlers tanto, tanto gostam. Tatiana seguiu grudada na adversária no segundo round, dessa vez a resistência foi menor. Quedão no primeiro minuto, Vila Rosa levantou, mas já caiu numa guilhotina apertadíssima. Um abraço. Tatiana segue invicta no MMA, né? 10-0 e já anunciou que volta pra atormentar a divisão até 52 quilos. E pelo que já fez, tem uma vitória sobre a número 1 um do ranking, Carla Esparza já senta na janela. Acho, inclusive, que ela contra a Rose Namarunas é o Tyro Eliminator perfeito para pegar a vencedora de Willy Zeng contra Amanda Lemos. Uma baita história de superação que ainda pode ter um final feliz. Falando em história de superação, no Bellator 291 desse mesmo sábado, na Irlanda, Yaroslava Mossov, 27-0, o maior invicto em atividade no MMA, defendeu o cinturão dos meio-médios, goleando, tendo a melhor atuação da carreira contra o All American Logan Storley. Meteu um 5-0. Detalhe um, Storley tava 14 1, Storley estava 14-1 no MMA. E essa derrota solitária foi para o mesmo Almossov em 2020, sendo que o americano dominou o último round e terminou nas costas, quase finalizando. Detalhe 2: enquanto o Storley conquistou o cinturão interino, teve tempo para evoluir para o reencontro. O Almossov praticamente não treinou em 2021, porque estava na sua cidade natal, Urpin, na Ucrânia, lutando contra a invasão russa. Para mim, essa performance é praticamente um milagre. Ele botou o Rashad All-American para baixo várias vezes. Conectou o dobro de golpes significativos, transpareceu Gana, força de vontade, vontade de permanecer com o cinturão. Que grande atleta, 29 anos, 27-0 no MMA. É um daqueles casos que definitivamente abre margem para perguntarmos se o melhor do mundo até 77kg está mesmo no UFC. Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual foi a leitura de vocês, tanto para o Fight Night, em que o Pano perdeu, a Tatiana Soares e o Augusto Sakai venceram, e para o Bellator 291 na Irlanda, em que o Yaroslav Mossov teve essa... Performance absolutamente fantástica. Quero saber a sua opinião. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like que ajuda bastante. O sexto round é seguir crescendo no YouTube. E não percam a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre a rivalidade. Francis enganou e John Jones, que nasceu e pode acabar sugando o predador de volta para o UFC. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.